Para terminar a parte de movimento circular uniforme, a gente dá uma olhada com mais detalhe, um pouco mais quantitativa, né, na aceleração radial do, do meu corpo, na tá? aceleração centrípeta, agora que a gente já sabe o nome. Então, eu tenho aqui meu corpo né, de, é, fazendo uma trajetória circular, no instante t1 ele tem uma velocidade v1, no instante t2 ele tem uma velocidade v2. Nesse instante, nesse intervalo de tempo entre V1 e V2, ele percorreu um comprimento de arco que, se for suficiente, suficientemente pequeno, posso começar a aproximar por um vetor né, de comprimento uh, delta S, né, por um vetor delta S com comprimento aproximadamente igual ao comprimento do arco. E nesse, nesse intervalo de tempo, ele percorreu um, esse, esse, esse esse arco né esse, esse arco subentende um ângulo que eu vou chamar de delta phi olhando para essa figura a gente vê que a gente tem um triângulo né de lados de base delta s base de comprimento delta s e lados de comprimento r que é o raio da, o raio do círculo tá e não é totalmente óbvio mas se eu olhar os vetores v1 e v2, eu vejo que eles fazem, entre si, o mesmo ângulo delta phi formando um, formando um triângulo de lados v1 e v2 e base delta V. Ok? Então, como esses triângulos aqui acabam sendo semelhantes, tá? é, eu, posso, eu posso escrever que módulo de delta -V dividido por V1, ou seja, a razão do comprimento desse vetor é, e desse vetor aqui é igual à razão do comprimento desse vetor ΔS e do, do vetor R que, que é, caracteriza a posição da minha partícula. E posso rearranjar isso daqui para escrever que módulo de ΔV é V1 sobre R é, sobre, vezes ΔS se eu pegar a aceleração média agora que é delta v por delta T, eu tenho que a aceleração média é dada por simplesmente por v1 dividido por r vezes delta s sobre delta T. ora se eu tirar o limite então dessa aceleração indo a zero eu vou ter o limite dessa quantidade toda indo a zero e eu e aqui vai aparecer uma cidade instantânea que no caso né vai tender a velocidade V1. Agora, não interessa aonde eu tô no meu, aonde eu tô no meu, no meu ciclo, né? Meu não interessa onde eu tô no meu círculo, tá certo? Esse V1, essa velocidade em módulo vai ser a mesma ao longo de todo o movimento. Então, eu posso escrever que A é V sobre R vezes V, que é V ao quadrado sobre R. E aí vocês têm a famosa fórmula da, da aceleração centrípeta. No movimento circular uniforme, a trajetória se repete né, em intervalos regulares de tempo. Tá? Se você parar para pensar, a partícula está aqui, faz um círculo, faz um círculo, faz um círculo, faz um círculo. Ela está passando pelo mesmo ponto várias vezes ao longo da trajetória dela, ok? E aí e essa e, e esse movimento vai se repetir, né? Como um movimento uniforme em intervalos regulares de tempo. Esse inter, esses intervalos regulares de tempo em que uma trajetória se repete, nesse caso, né? Esse tempo se chama o período do, do, do movimento. E um movimento cuja trajetória se repete é chamado um movimento periódico, tá? Como é, que eu posso, como é que eu posso relacionar a aceleração centrípeta com a, o período do movimento? Basta lembrar que a velocidade da minha partícula é dada aqui, pela, pela, pela trajetória, pela distância percorrida, o comprimento da trajetória, dividido pelo tempo que ela levou para percorrer. Ora, a trajetória é um círculo, essa, essa distância percorrida aqui é 2πr, e o tempo que ela levou para percorrer é t. Se eu tomar agora a fórmula, a equação para a minha aceleração centrípeta e, substituo, e substituir esse valor de v aqui, eu obtenho simplesmente aceleração que a aceleração centrípeta vale 4 πr sobre o quadrado do período. Tá? Então, sabendo o raio da trajetória e o período, eu posso calcular o período do meu movimento, eu posso calcular a aceleração radial. No próximo vídeo a gente vai terminar a série de movimento em duas e três dimensões falando de movimento relativo.